E aí clã Sheldok de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, saiu uma DLC chamada Strife and Ruin, que é um crossover com o jogo Bloodstained, e hoje a gente vai fazer os cinco desafios né, da Miriam, e também vamos ensinar para vocês como é que dá aquele pulo no lustre, no, no nos negócios redondos de ferro, é, é isso aí, vamos lá. Muito bem, a gente já tinha mostrado como iniciar a DLC num vídeo anterior, mas como eu quero deixar todos os desafios no mesmo vídeo, a gente... Vou mostrar para vocês de novo que fica aí no, na mãe de todas as mães, nesse ponto aí do mapa. O ideal de começar é começar o DLC no New Game, né? quando você já tiver tudo. Vamos lá fazer o primeiro desafio. Muito então, bem, primeiro desafio: equipa um pedaço de uma laptop, é um item para mim essencial. O dash também é importante nesses desafios. Esse primeiro desafio. A maior dificuldade dele é o tempo, o tempo realmente é curto demais, mas a gente pretende mostrar uns atalhos, um pouco menos difícil a é brincadeira. Não dá tempo de explorar, não dá tempo de nada Não lembro que, pra onde tem que ir Feito o primeiro desafio, o coração vai na boca Porque tá acabando o tempo Feito primeiro. São cinco. Próximo lugar que a gente vai é para a biblioteca das palavras proibidas. Né? A gente vai para essa área aqui. Fica bem aqui. A gente vai para cá. Mas antes a gente vai equipar o pulmão de Adolfo. Adolfo? Astolfo? Tira a unha, entra o pulmão. só ignora esses bichos e vai direto por, por espelho, vou mostrar aqui no mapinha para vocês, vocês devem ter notado que mudou a minha barrinha ali, que eu fui para um jogo mais, um save mais completo, então vamos escape, equipar este aqui, ó. Um pedaço de lápide e a unha, então vamos lá, esse tem um pouquinho mais de tempo que o outro, Me lembro direito. Eu já fiz todos esses desafios, sabe? Vou ficar mais redondinho para vocês. Aqui, o primeiro pulo: para dar o pulo, você tem que segurar o para baixo e para frente ao mesmo tempo e bater rapidamente. Se por acaso você falhar em algum desses momentos, ele vai formar aquele negocinho, assim, ó. Tá vendo? Não pode acontecer isso, senão você cai no, nos espinhos. A gente vai mostrar mais umas vezes. E eu vou comentar de novo como fazer. Acho que ele já tem aqui outro. É outro desses. Para frente, para baixo e ataque. Olha isso aqui. Legal pra caramba, né? Tá acabando a segunda parte? Segundo desafio. Não é bom, tempo. Tá quase acabando Tranquilo né Uma vez dominado o salto Fica muito mais simples a vida Muito mais fácil Só mostrando mais onde, uma vez onde fica é Na biblioteca das palavras proibidas e o próximo fica lá para baixo. Vamos teleportar lá para Ascensão da Mágoa. Na Ascensão da Mágoa. É sim, é sim. Fica logo de cara aqui. A gente está com os pulmões equipados. nesta parte aqui ó, tá vem pra cá já encontra o próximo desafio, não precisa se preocupar com HP nem nada viu, não é necessário. Outra coisa que a gente vai equipar aqui é legal, é esse item aqui, do Pelicano, vamos lá, esse é um pouco mais difícil. não tem problema tomar um daninho conforme você vai tentando mil vezes vai ficando mais e mais fácil fazer esses pulos tirando esse, esse é difícil mesmo esse pulo do, da lamparina nunca pode soltar o direcional enquanto estiver fazendo ele Direcionar para baixo e para o lado que você queira, ao mesmo tempo, e golpeia rápido. Se você segurar muito o botão de ataque, ele também faz o mergulho. Ah, não. Vamos ver, às vezes dá certo. A gente perdeu uns segundos preciosos. Seguimos Toma um suco Vamos fazendo as esquivas Fica agachadinho Um, dois, três, pulou Agora fica aqui no cantinho E pula quando estiver bem próximo Espera vir a primeira onda aqui E vai com calma Os vidros não quebram tão rápido Aqui tem um atalho Só cair aqui direto uh, Deu certo Deu certo a nossa loucura Oi, Mais um desafio concluído! Uh. Só faltam mais dois hein! Vocês vão ver que recompensa! <risos> A recompensa disso! A gente está na Santa Clausura! A gente está aqui ó, vou mostrar para vocês certinho esta área que tem uns fantasminhas nada tomar um suco é uma área um pouco enjoada aqui na parte de cima desta área é uma parede invisível só vamos agora o negócio começa a ficar sinistro quarto desafio é brabo esse desafio. Esse desafio já requer que você tenha o domínio aí do, do pulo nas lamparinas, né? Esteja fazendo com facilidade. Não precisa se preocupar em tomar.. não tomar dano. Primeiro atalho. Aqui vem é uma parte enjoada. Aqui quanto mais alto pular melhor. Às vezes falha, mas na maioria das vezes dá certo. É um bom momento de tomar um suquinho. É muito longo. É muito longo esse desafio. Pronto. Só precisa pôr as duas primeiras bolinhas. Depois fica sossegado. Para ter um baita de um atalho. Momento de, esc de escadas. A menos bagulho mais horrível desse jogo é as escadas. Tem que ter um time louco. Está vendo? É, é horrível, é horrível. Não sei se tem que ficar mais para baixo, mais para cima. E aqui vem a próxima parte da tristeza. Já pensou cair aqui? É, já aconteceu comigo. Quarto desafio, chorando. Então, bem, chegamos aqui na parte que tinha que chegar. Tem que cair nesse cantinho aqui. ó. Tá aqui o último portal o telhado da Catedral Mora. A gente veio por aqui, passou reto aqui, caiu aqui, no final da sala. Vamos lá. Vamos lá quinto desafio. Pulou aqui, desceu. Aqui parece ótimo, né? Mas não, espera. Não tem porquê. É um risco à toa. Tem que esperar porque a plataforma ali embaixo não se mexe. Até a escada e voltar duas vezes. só ir desenhando as bolinhas, os espíritos Aqui a coisa começa a complicar um pouquinho A gente fez vários atalhos Eita, aqui a gente toma o primeiro suco. Eu dei uma estribuchada ali para passar dessa parte, mas deu tudo certo. É só ficar no meio. Parece assustador, mas não é. Aqui é muito mais assustador. <risos> Essa parte é muito mais assustadora. Ai, minha nossa. Desceu. Ai, meu minha... Deus. Ai, minha nossa. Uh! Foi! Mas ainda não acabou o pesadelo não, viu? Nem começou. É agora Que a criança chora e a mãe não vê É assim que fala <risos> Dá uma olhada nisso Qual é a necessidade disso, gente? Será que vai dar certo? é só agachar. Uh! <risos> Concluído, hein? Fácil, fácil, hein? Nossa, fácil, hein? moleza, hein? Nossa. Feito! Essa brincadeira, Miriam vem falar com a gente. Vou até ler o que ela vai falar. Guerreiro você recuperou todos os fragmentos, vamos voltar para o Salão dos Espelhos Você vai ver que prêmio legal gente É tão legal De volta aí ao, a mãe de todas as mães né? Naquela área do espelho A gente vai ter uma conversa aí com a Miriam o cristal está completo, ele revelou todo o poder. Para Estou pronta para, para a partir, a partir agora. Devo e me pedir de você e voltar à minha terra. Não sei se que não encontraremos de novo guerreiros sem face, mas como peço como que receba isso como um símbolo de minha, co. minha gratidão. Cantina da Rosa Azul Com a oração que lhe conceda, é possível invocar parte do meu poder. Use-a com sabedoria, pois essa magia descende das sombras. Até nosso próximo encontro, guerreiro. Aí eu me pergunto: será que vai sair uma DLC de Blood Stand? Ou oh, o cara do Blasphemous? Ia ser louco. Porque o boneco ia ser 3D. Aí vira esse mato aí, ó. Vamos usar aqui essa bodega. Quando você equipa, vamos lá usar. Vira tipo um negócio aí, ó. Credo! É isso, vira desse negócio. Para dar certo você tem que acertar um combo. É isso, tá aí o, <risos> tá aí o, o prêmio pela dor de cabeça. Mas é legal os desafios, né? eu gosto desse tipo de coisa. É a dica aí para vocês. Né? Esse vídeo aí mostra alguns atalhos, como fazer da forma mais rápida possível e como dar os pulos no, no lustre. É assim pessoal, gostou? Vocês gostaram desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinho nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente se gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!